Aleluias. Amém, queridos. Aleluias. Amém. Nesta noite eu gostaria de compartilhar uma palavra. Então, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra. Está em Isaías 58. That it's in 58. Na semana passada. Last week. Não nessa é exata, mas na outra. Nós encerramos um jejum de sete dias. Não exatamente but mas nós terminamos o fasting. Quantos que, que jejuaram se sentiram abençoados por fazer so esse jejum? Quantos gostariam de participar de um novo jejum? Like nós, nós estamos, eu vou planejar para daqui duas semanas. So I'm, I'm the two, the, Bom, nós vamos fazer um jejum, vamos começar no sábado e vamos até o domingo. So we're going to start fasting on Saturday, we're finishing on Sunday. E nós vamos uh, os irmãos que eu, no, eu vou os irmãos que querem participar so part it, vão colocar o horário que você quer participar. Time like to, to okay. E mais ou menos de tempo em tempo durante esse período eu vou estar orando com vocês. Provavelmente será pelo live no Facebook, ok? Will probably do live on Facebook. Mas não vai ser aberto para todo mundo, mas <risos> somente para as pessoas que estiverem participando do jejum. ou provavelmente vai ser pelo YouTube. Live, eu vou estar orando com você, que nem todo mundo tem Facebook. We're also, uh, through YouTube, live, I uh, will also be praying for you. Nessa, nessa tarde, eu queria fazer uma meditação no texto de Isaías 58. So, uh, tonight I would like to meditate in a, on the text of uh, Isaiah 58. Mas antes, uh, eu quero te fazer uma pergunta. But before, I would like to ask you something. Se você tivesse num diálogo com Deus, if you were with God, você acha que Deus e você desse a oportunidade para Deus and if you give God the de falar para você you, o que ele gosta e o que ele não gosta em você. O que você acha que Deus falaria de você? O que, que você acha? Você acha que Deus ia aprovar você 100% ou não? É uma pergunta interessante é Para a gente pensar, para a gente refletir Para a gente pensar Ok? Será que... e você? O que você falaria para Deus? Você reclamaria de alguma coisa de Deus? Would you, ask, would, you about anything, would you complain about Him? Quantos aqui têm a coragem de assim? Eu teria uma reclamação para fazer com Deus. a sua mão. Be, se você have quiser. the courage to tell Him? I would like to complain something with you. Não, é verdade, é porque às vezes a gente eu estou falando de um diálogo com Deus a Quantos aqui teriam coragem de reclamar de alguma coisa de Deus? Ninguém no one? Um questionamento question. okay. Eu teria algumas reclamações eu, eu tenho certeza que talvez eu não teria razão <risos> sure Eu não estaria certo I wouldn't é? be right. mas eu teria algumas algumas reclamações. But I would have some complaints. Eu vou dar umas sugestões para vocês. So I'm going Por exemplo. Por que às vezes eu falo contigo, Senhor, e você parece que não me ouve? Why estão comigo nessa? Who are here with me? oh, melhorou, It's é? better. Senhor, por que, que o Senhor permitiu que, por exemplo que eu fiquei doente justamente naquele dia que eu não queria ficar doente. Lord, why did you let me get sick exactly on the day that I couldn't get Quanto sick? estão comigo nessa? Who here with me? Senhor, por... presta atenção. So pay attention. Senhor, porque é tão difícil o relacionamento com a minha esposa? Dear Lord, why com it's meu so hard the with my husband or estão, my wife? estão comigo? Who is me? here with me? Okay. Senhor. Lord, por que os meus filhos são do jeito que são? Lord, why my kids are the way they are? E não são do jeito que eu gostaria que eles fossem. And they are not the way that I would like them to be. Algumas pessoas estão comigo nessa também. Some are também. Here with me. Eu conversaria essas coisas com Deus. I <risos> entendendo o que eu estou dizendo? Can you understand right? what I'm saying? É um diálogo com Deus. It's a dialogue with Você, the ama Lord. A Você ama sua esposa? Você ama o marido? Wife? Do you love your husband? Claro, eu amo minha esposa. Of course I love. Okay? My spouse. Mas será que eu não tenho nenhuma reclamação para fazer para ela? Para I don't have any complaints to tell her. Ou você acha quantos aqui teriam coragem de chegar para sua esposa ou marido e dizer assim: Vamos conversar. But who here would have the courage to tell this spouse gostaria would I would like to talk to you. Fala para mim tudo o que você não gosta em mim. Tell me you don't like about me. Quem aqui tem essa coragem? Quem aqui tem essa coragem? Ah, que maravilha. Quantos já fizeram isso? Quem já fizeram isso? Quantos acham que seu marido ou sua esposa foram sinceros? Quem acha que seu marido ou sua esposa foram sinceros? A diferença é que com Deus é sinceridade pura. A diferença é que com o Senhor sempre vamos ter sinceridade. Então, por que que eu estou fazendo essas perguntas? Why am I these Porque nós constantemente temos que estar perguntando para Deus o que Ele, se Ele está se agradando de nós ou não. Porque nós temos que constantemente perguntar se Ele está se agradando de nós ou não. E às vezes eu, às vezes não sempre, como pastor, eu também tenho que fazer essa pergunta em relação à igreja. Senhor Será que nós estamos fazendo as coisas corretas? Lord, do you think we're doing the things the way they are supposed to be? É? Senhor, por que que tu não está respondendo essa ou aquela oração? Lord, why you're not asking this question or não, the other question? Respondendo esta ou aquela oração? Responding to this question or the other question? Que isso são os nossos questionamentos para com Deus? Because okay? those are our questions about the Lord. Então eu vou levar vocês nesse capítulo de Isaías 58. So in this chapter, uh, Isaiah 58. Eu vou mostrar para vocês a mesma coisa aconteceu com a nação de Israel e Deus. The same thing has with Israel and God. E nós vamos ver o que que Deus falou para eles e o que eles falavam para Deus. And we're going to see what they told the Lord and what the Lord told them. Ok, e o tema dessa mensagem é um diálogo com Deus. So the theme of this uh, This o título dessa mensagem é um diálogo com Deus. Abriu a sua Bíblia em Isaías 58. So open your Bible in Isaiah 58. Se não, abra e deixa aberto em Isaías 58. And let it open. Que dia que vai ser a reunião dos homens? When it's going to be the men's meeting? Sábado que vem às 9 so da manhã na casa do Daniel. So next Saturday in Daniel's house, 9 a.m. Que dia vai ser o batismo? Quando será o batismo? 14 de julho. Ok? July Muito 14th. bem. Vocês estão maravilhosos. Vocês estão maravilhosos. Amém, queridos? Amém. Só eu que não achei ainda, né? Isaías 58, so, 58 versículo 1, verse 1, diz assim, Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a tua transgressão, a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Cry out, do not hold back, lift up your voice like a trumpet, declare to my people their transgression, to the house of Jacob their sins. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça, uh, Como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Yet they seek me daily and delight to know my ways, as they were a nation that did righteous dizendo por que jejuamos nós e tu não atentas para isto por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes eis que no dia em que jejuais achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho Why have we fasted and you see it not? Why have we humbled ourselves and you take no knowledge of it? Behold, in the day of your fast, seek your own ple pleasure and oppress all your workers. Eis que para contendas e debates jejuais e para ferir descomponho Nico. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Behold, you fast only to quarrel and fight, like yours, make voice be Seria este o jejum, que eu escolheria, que um homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Is such the fast that I choose, a day for a person to humble himself, is it to bow down his head like a heed and to spread sackcloth and ashes under him, will you call this a fast and a day acceptable to the Lord? Até aqui nós vamos ler So, we're going to stay here. Apesar que nós vamos comentar sobre grande parte desse capítulo, okay? diante de tudo que eu já falei, So, thinking about everything that I said, Nós temos aqui uma descrição exatamente da forma como eu comentei antes. We have here a description of everything that I have I have said before. E os personagens aqui é Deus e a nação de Israel. And, uh, the, the people here it's the Israel people and the Lord. Aqui nós vemos uh, o lado de Deus e nós vemos o lado do povo também. So We see God's side and the people's side. E vamos ver um pouquinho do lado de Deus nessa primeira parte E part part. eu quero que quando nós estivermos falando sobre o lado de Deus Ou a visão de Deus Que nós nos colocássemos na, na posição do povo de Israel We put in shoes. Olha o que Deus diz. Look what God says. Em outras palavras, eu vou parafrasear. In other words, I'm just going to par paraphrase. Deus está dizendo. É God is Vocês me procuram. Cada dia, todos os dias. So you seek me every day. Vocês têm prazer em saberem conhecer os meus estatutos. You have pleasure in knowing my Meus caminhos. My ways. Vocês estão me buscando sempre. You're always seeking me. Vocês se comportam como um povo que realmente se importa com a justiça. You really act like you really care about justice. Vocês têm um desejo enorme de praticar o que é certo. You really have a to what right, de fazer o que é justo. To, to do what is just. Isso Deus estava falando a respeito do povo dEle. And this the Lord is about his Deus está dizendo, vocês não deixam por nada o, o direito de Deus. Vocês, em outras palavras, vocês não deixam de querer cumprir aquilo que é certo aos, aos meus olhos. In other words, I mean you don't give up on, on accomplish what is right before my eyes. E outra coisa que Deus fala deles. Vocês estão sempre me perguntando sobre o que é justo. And you're always asking me what is just. E vocês têm prazer em se a chegarem mais perto de mim And you have to gather, with me. olha que coisa interessante irmãos Look how it is. isso não é um grande elogio da parte de Deus Isn't this like a good sim ou não, o que vocês it? acham? What do you think? é um grande elogio da parte de Deus It's a great from God's part. é como se Deus fosse falar para nós aqui It's like God saying something to us. vocês são os melhores crentes da face da Terra. You are one of the best Christians on the face of the earth. Vocês vão todos os domingos para a igreja. You go every Sunday you go to church. Vocês vão na reunião de oração de sábado. You go to the prayers meeting on Saturday. Vocês vão todas as terças ou quartas para o grupo de vocês. You go to or to the groups. Estudam a Bíblia. You study the Bible. Sabem versículos de Cor. You know by the verses by vocês oram? You pray. Vocês estão de parabéns. Congratulations to you. Congratulations to you. Congratulations to you. Porque vocês estão fazendo o que é certo? Because you're doing everything that it's right. Não é isso que Deus está dizendo aqui? Isn't that what the Lord is Alguém tem here? alguma dúvida do que eu disse aqui, que é o que Deus diz? So do you have any questions about what the Lord has said? Mas tem algo muito interessante aqui. Really no versículo 3, 3, você vê o povo fazendo o quê? O que, que o povo está fazendo no versículo 3, irmãos? 3? Você está aí comigo na sua Bíblia, abre a sua Bíblia, e fica com a sua Bíblia aberta. So open your Bible and let it open. O que que o povo faz no versículo 3? Well, are doing here in verse 3. Eles estão em um diálogo com Deus. They are with God. Deus está falando com eles. God is to them, mas agora eles também falam com Deus. But now they are also talking to the Lord. E o povo está questionando a Deus. And they are God. Nós nos questionamos a Deus também? Don't we also question Lord? Muitas vezes nós não questionamos a Deus. Many times, don't we question the Lord? Irmãos, eu, eu peço para alguém aí fora nesse hall e pedir todo mundo que estiver aí para vir para cá para dentro. Só so uh, Eu não quero ninguém disperso. I don't want anyone without focusing. Por favor. Nós Please. não vamos demorar hoje. We're not take too long. Uh, aqui o povo começa a questionar a Deus. So here the Lord. Porque eles não estão entendendo algumas coisas. They, they not Qual é a primeira pergunta que eles fazem And aqui? What is the first doing here? Qual é a primeira pergunta? Você está comigo the, aí? First Versículo 3. Me? Qualquer pessoa pode falar. Anyone? Por que nós jejuamos se tu não não liga, tu não ouves? Aqueles crentes, irmãos, estavam jejuando e orando. They were and they were Mas eles tinham esse tipo de questionamento. But they had this question. Talvez igualmente nós equally so is this Às vezes nós oramos, sometimes we pray Jejuamos, we fast, buscamos a presença de Deus, we seek the Lord's presence. Mas nós às vezes não vemos Deus atuar. But sometimes we don't see God acting. O Que mais? Ele diz aqui: Por que jejuamos e tu não aceitas o nosso jejum? And something else, I mean, why do we fast and you do not accept our our fasting? Porque nós afligimos a nossa alma e tu nem sequer tomas conhecimento disso. Alguém aqui já tentou impressionar outra pessoa? Claro que sim. Of course. Até aqueles que acham que não. Even que se você viu a sua esposa pela primeira vez. Time, na próxima vez que você sabia que você ia, ia encontrá-la, so você deve ter spouse, se preparado muito melhor. Have much é assim, ou não é verdade? Sim ou não way? é? dessa forma. It's, você está tentando is. impressionar. You're to impress. Você fica tão Uh, assim, como se diz, uh, transformado, que você mesmo não percebe. You're so excited, that you don't even Ou seja, aí de repente você chega naquele lugar. And then you get to that place, encontra aquela pessoa que você quer impressionar. You that that you to impress, e não acontece nada. And e como você se sente? Como você se sente? Frustrado. Frustrated. Não funcionou. It didn't work. Será que eu não existo? Oh, maybe I don't exist. Será que ele não me vê? Maybe he doesn't see me. Será que ela não me vê? Maybe she see me. Não é assim, Isn't like that? Esse povo estava se sentindo exatamente dessa forma. And that's how these Porque nós estamos jejuando, clamando e tu não ligas, tu não olhas para nós. Você não se importa, Deus, conosco? Us, Era a frustração tamanha deles. Their, uh, Às vezes nós também nos frustramos com Deus, irmãos. Por que, Senhor, que eu estou pedindo a Ti, Senhor, e Tu não olha para minha necessidade? Why, Lord, you you Porque eu estou querendo sentir a presença do Teu Espírito e não consigo sentir. Por que, que eu não consigo me sentir bem quando vou à igreja? Why I feel well good when I'm going to the church? Por que, que eu não consigo sentir a tua presença quando eu oro? Why I feel your presence when I pray? Alguém aqui está se identificando com isso? Levanta a sua mão. Eu, eu às vezes acontece, hand. irmãos, conosco. Sometimes it happened to us. E é interessante isso. And it's interesting Deus that. então dá algumas respostas no, na parte B do versículo 4 está com so, a sua Bíblia aberta? In part B, no versículo 3 e versículo 4 também and verse 4 also. o que que Deus diz aqui? What does the Lord say? alguém poderia ler para mim bem alto? mais alto Eu não consigo ouvir ainda Olha que coisa que Deus está falando, irmãos. Olha o que o Senhor No dia que vocês jejuam, Behold, in the day that you fast, versículo 3, a parte 2, o que eles faziam? O que, que eles faziam? What they do? Além de jejuar. Vocês estão aí no mesmo capítulo, Isaías are you, 58. Are you also on the same eles center? brigavam uns com os outros. O que mais? E what eles, else? irmão, Irmão, cuidavam dos seus próprios negócios. Cuidavam dos seus próprios interesses. On e que mais? What else? Eu não ouvi, irmã. Exploram os seus empregados. O que mais? No versículo, você está aí... No, no capítulo 4, olha o que diz. So four, versículo, 4. Desculpa, versículo 4. Desculpa, versículo 4. Eis que para contendas e debates vocês jejuam. Behold, you fast only to quarrel, quarrel <laughs> to fight and to fight and to hit with a wicked fist. O que que ele está dizendo? What is he saying? Que as pessoas jejuavam that they would have just fast mas eles estavam disputando entre eles quem era o mais espiritual. But they were disputing between them who was more spiritual. Quem é mais consagrado? Quem é mais cheio do espírito? Quem é mais fiel? E como que se faz isso? Alguém sabe do do aqui? That? Eu sei que essa igreja é diferente, ninguém faz isso aqui. I know that this church is different, we don't do that. Como que se faz isso? Alguém tem alguma ideia? How do you do that? Do you have any idea? É quando nós julgamos as pessoas inferiores espiritualmente a nós mesmos. It's when we judge and we we say that they are less spiritual than us. Poetado, Ricardo. Por ricardo. Ele precisa mesmo de uma experiência com Deus. He really needs an experience with the Lord. Se ele orasse e jejuasse como eu, ore e jejuem. Oh, If he prayed and fasted like I do, seria outra pessoa. He would be another person. Isso é exatamente o que eles faziam This was exactly what they were doing. mais adiante aqui que diz para ferir uns aos outros com um punho iníquo, malvado aí Deus diz assim vocês não estavam jejuando como vocês fizeram hoje So you were not fasting as you did today. Vocês hoje oraram e jejuaram e fizeram a sua voz ser ouvida. estão entendendo, irmãos? Este diálogo that? com Deus? Vocês precisam jejuar sempre como vocês fizeram hoje. You need fast always, as you did today. Parece que naquele dia eles estavam realmente jejuando e buscando a Deus com sinceridade de coração. So it seems like that day they were really fasting and they were really seeking the Lord with a sincere heart. Eles estavam realmente em busca de respostas. Deus então continua fazendo algumas perguntas. So the Lord keeps asking some questions. Algumas perguntas de confronto. And also confronting them. Versículo Verse 5. No versículo 5, Deus Apesar de estar fazendo algumas perguntas. In verse 5, uh, uh, besides the fact that the Lord is, uh, making some Ele está dando uma direção de fato do que realmente o agrada. Really Deus pergunta, será que esse é o tipo de jejum que eu quero? Que o homem se this uh, such a humilhe todo a day for a person to humble himself. Que ele coloque sacos de, de no chão e cinzas e se deite sobre esses sacos. Que ele se incline, que ele se encurve todo that he bowed down incline himself What Deus está falando irmãos é da aparência. What he's talking about is the about appearance. Aparência de santidade. The appearance of, uh, holiness. Aparência de humildade. The appearance of humbleness. Quem olhasse para uma pessoa nesse estado state, que tivesse todo sujo de cinzas no chão em oração. Qual seria a impressão que nós teríamos dessa pessoa? What is the impression that this person would have? O que você acha? What do you Qual seria a impressão que nós teríamos dessa pessoa? Pode falar, irmãos. Say it. Que que, como é essa pessoa? What do you think this person is like? Nós achar que ela é uma pessoa super espiritual? We would think that this person is really spiritual. Consagrado a Deus? Sim ou não? Isn't it? Yes or no? Você acharia isso? Would you think that? Eu acharia isso. I would that. Mas Deus, ele faz uma pergunta, é isso que você chama dia agradável, dia de jejum e dia agradável ao Senhor? Deus faz como se estivesse fazendo uma comparação. God uh, he uses the situations that a, as a Nós não podemos adorar a Deus somente de aparências, na é verdade. We cannot only please the Lord in appearance. Por quê, irmãos? Why? Porque Deus vê o nosso coração. Because the Lord knows our heart. Põe a mão assim no seu coração, Senhor. Put se your você hands puder. in your heart. Diz, Senhor, And say, Lord, tu vês o meu coração. You search my heart. Tu sabes o que está dentro do meu coração. And you know And you know what it's inside of my heart. Então, Senhor, so, Lord, limpa o meu coração. Clean my heart. guia o meu coração. Guide my heart. Eu quero ter um coração sincero, diz. I want to have a sincere heart, say it. Fala isso de dentro de você. Say Eu quero ter um coração sincero, Senhor. I want to have a sincere heart, Lord. Amém. Irmãos. Amen. Amém. Você quer ter um coração sincero? Would you like to have a sincere heart? Aí o Senhor começa a explicar então o que é que Ele quer. E depois o Senhor começa a explicar o que Ele realmente quer. Em versículo 6, 6. O jejum que escolhi, que você solte das ligaduras da impiedade, que desfaças as, as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos e despedaças todo o jugo. Não é isso o passo que eu escolhi? Para perder os bonds da weakness, para desfazer as trapos do yoke. Deus quer que nós cortemos toda a ligação que nós tivermos com a maldade. The Lord wants us to break all the bond with the, the evilness. A maldade, irmãos, é algo que não é de Deus. Evil doing is something that it's not from the Lord. Por exemplo, quando você pode ver você mesmo agindo de forma maldosa contra alguém ou fazendo uma maldade contra alguém. É muito fácil a gente descobrir isso. It's really easy for us to discover that. É quando nós, quando há uma pessoa que nós não gostamos muito. It's really easy to discover that is that when we have someone that we don't really like. Qualquer coisa de ruim que acontecer com ela, nós ficamos alegres só porque alguma coisa ruim aconteceu com alguém que a gente não gosta muito. If anything happens to that person, something bad, we'll be joyful, just because we don't like that person. Mas a gente não vê mal nisso, porque não foi eu que fiz algo mal contra essa pessoa. We see our reaction as something good, because we didn't do anything bad to that person. Mas foi alguma coisa a circunstância que aconte que fez com que acontecesse mas é às vezes se nós tivermos a, a a chance a oportunidade a gente ainda dá um empurrãozinho and if we had a chance we wouldn't even push a little bit ok isso é maldade this is evil doing é um pecado it's a sin quando Deus quer que nós cortemos todas as ligações com o pecado. When the Lord wants us to cut all the bond with the, the sin. Depois Deus fala aqui do jugo, que é a opressão sobre as outras pessoas. Deus quer que nós não sejamos opressores. God wants us not to E não others. é fácil não ser opressor. And it's not easy to not be an es oppressor, especialmente quando nós estamos numa posição superior. It's really hard, especially if you're in a position that it's superior. Agora o versículo 7, Now, verse 7. O versículo 7 é o ponto central daquilo que eu quero falar nessa noite. So the uh, verse 7 is uh, the the center of this message is in verse 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne. Is not to share your bread with the hungry and bring the homeless poor into the house. When you seek the naked to cover him and not to hide yourself from your own flesh. Que roach interessante nessa tradução. What I really think it's interesting about this translation. Aqui é o texto diz o seguinte: não é também que você faça isso e faça aquilo e ele cita essas coisas. Is that it says that um, isn't that you should do this or that? Além do jejum. And go beyond fasting. Além da oração. Beyond uh, Entende o que o que eu estou dizendo? Deus say? não está dizendo não jejue God is not saying do not fast. Deus não está dizendo não ore. He's not saying do not pray. Deus não está dizendo, não se humilhe. He's not saying do not humble yourself. Mas Ele está dizendo que você faça estas coisas. But he's saying that as you're doing these things, você deve fazer as outras coisas também. You should also do the other things. E Ele quer que nós façamos. That he wants us to do. E, o, e o versículo diz que Deus quer que nós façamos o quê? Com o, o nosso pão, irmãos. O uh, microfone para vocês agora. Deus quer que nós repartamos nosso pão. The Essa semana esse texto falou muito no meu coração. The, this week, this really to me. Porque esse texto não está falando quando você tiver muito. Para você dar uma parte. So you can give part. Repartir o pão é repartir o que você tiver. Break the bread is give sharing the bread is giving whatever you have. Lembra o texto que Jesus falou quando o vaso de perfume foi quebrado nos, uh, nos pés de Jesus? She remember that text that Jesus uh, that says that the, the oil was broken in Jesus feet. A mulher chegou e derramou um frasco de perfume nos pés de Jesus. Quantos conhecem essa passagem? This woman came and, he, and she just to pour out the oil in Jesus feet. E, e esse perfume, Who knows this esse perfume valia quanto? And this perfume was uh, how much What quanto was the price? Esse perfume, 300, denários. 300 denários. Quanto é um denário? How much is a denário? Um dia de trabalho. A day of work. Ela derramou o vidro de perfume de 300 denários no pé, nos pés de Jesus. So she poured out uh, 300 days mm -hmm. in Jesus' feet. Tre 300 dias de trabalho. Of work. Agora, o meu dia de trabalho tem um valor, não tem? So my day of work he has a price, tem, it, doesn't tem. it? É, o dia de trabalho do Felipe vale muito mais. Ele, ele ganha muito mais, né? So the day of work of it's much more está rindo de alegria? He is laughing <laughs> from joy, né? of joy. Um dia de trabalho da Jocinelli é incalculável. So the day of né? work of Jocinelli it's uh, uncountable. Do junho, então, né? É Mas um dia de trabalho para mim é um dia de trabalho. But one day of work for me, it's one day of work. Para cada um de vocês, um dia de trabalho é um dia de trabalho. And for each one of you, one day of work is Correct. one day of work. Isn't that right? Aí quando ela derramou aquele perfume Lá, so when she out that perfume, Judas fez um comentário. Judas, made a Qual foi o comentário What que Judas fez? Por que fizeram esse desperdício? Why did you waste the oil? Poderia ter vendido esse perfume? You could have sold. E Dado o dinheiro para os pobres. And gave it to the poor. Ora, que bondade de Judas, oh, não é verdade? Judas foi so good. Mas João diz, se não me falha a memória, que ele falou isso não era porque ele estava preocupado com os pobres. Mas por quê? But why? Porque ele era o tesoureiro dos apóstolos. Mas porque ele era o tesoureiro dos apóstolos? Bec but, but Treasurer, of the, dos apóstolos E ele roubava da bolsa da tesouraria to <laughs> Ok? Estão ligados? Aí o que, que Jesus respondeu? Deixa que essa mulher faça isso so Porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês Porque os pobres vocês sempre vão ter com vocês Olha o que Jesus diz: nos pobres vocês sempre terão com vocês. Because the poor you will always have on with you. Então eu entendo, irmãos, que sempre haverá gente com fome no mundo. No verdade. So não é I understand verdade? that we'll always have people hungry in the world. Sempre haverá pobres do nosso contexto. We'll não é verdade? Sim Isn't that true? Sim ou não? Yes or no? Por que que existem os pobres? Exist? Para que existem os pobres? Para que esse texto seja cumprido? So that this word is, uh, is to be accomplished. Isaías 58 versículo 7. Isaiah 58 verse 7. Você quer agradar a Deus? Do you want to please the Lord? Sim, Senhor, eu quero te agradar. Yes, Lord, I wanted to please you. Então o que que Deus quer que você faça? So what the Lord wants you to do? Ore. Jejuem, busque a face do Senhor. A uh, seek face. Mas também que você reparta o teu pão com o famento. But that you also share your bread with who is hungry. Você acredita nisso nessa palavra? Eu creio nessa do palavra. Do you believe in this word? I do believe in this Sabe word. Sabe por que eu creio nessa palavra? You know porque o próprio Jesus diz assim que muitas pessoas vão chegar diante dele. E vão dizer assim Mas Senhor, nós em teu nome fizemos tantas coisas maravilhosas E Jesus vai dizer assim Apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci E por quê? And why? Jesus porque eu tive, eu tive fome Because e você I was não me deu de comer. Eu te vi nu e você não me vestiu. I was and me Eu estava enfermo e você não foi me visitar. Eu estava na prisão e você também não me visitou. I was in and you did not visit me. Então no versículo 7 Deus fala assim: que repartas o teu pão. Diga assim: repartiu o meu pão. So in verse 7 it says share your bread. Repeat with me: share Com? your bread. Share share my bread share my bread. Okay, com quem? With whom? Com o faminto. With okay? the hungry. Quando você vê no versículo 7, isso também cubra aquela pessoa que está nu. And it also says in verse 7, just cover the person that is naked. Que você possa recolher em casa. Quem? That you can hum? uh, get get back from your home? Receber na sua casa quem? What? os desabrigados. The ones that have a house. Então, se Deus fosse ter uma conversa conosco, so us, agora aqui com a gente aqui, so now here, now here with us, comigo, com você, with me and with you. será que Deus, o que, que você acha que Deus falaria para nós? Entende? Eu não estou acusando ninguém individualmente, que eu sei que tem muitas pessoas aqui que ajudam realmente. Mas é muito importante a gente entender que a nossa vida espiritual não é só orar, não é só jejuar, não é só ir à igreja, não é só ler a Bíblia. But we need to understand that our vida is not uh, to just the pray, fast, go to the church. cantar assim dá um testemunho give a, né? a nossa vida espiritual para agradar a Deus precisa ir muito além disso Você crê nessa palavra? Do you believe in this word? Vamos falar amém Let's say amen. Eu faço uma pergunta nessa noite And I ask you a question tonight. Quantos estão dispostos a fazer isso? Is Tematic e regularmente Daily Okay. vamos ficar em pé e vamos orar so let's just stand up and pray. eu quero agradecer a todas as pessoas que nos assistiram hoje pela internet, like to thank the that us on the internet. eu quero que você reflita nessa palavra em nome de Jesus like to in this word in Jesus name. June, se você quiser pode suspender a transmissão Ok Jenny, Amém? To, Amém. Nós vamos orar. Amém. So